E toda a árvore que não der bom fruto, será cortada e jogada ao fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo.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 Irmãos e irmãs, estamos nos preparando para a festa do Natal. Nós vamos fazer memória desse grande acontecimento do nascimento do Senhor. Nós vamos atualizar esta memória. E por isso o coração precisa se preparar. Você que fez o vestibular, certamente se preparou para essa prova. Você que se casou, acredito que se preparou também para assumir uma vida a dois por meio do matrimônio. Tantas preparações da nossa vida e a preparação a qual nós somos chamados é justamente de um coração mais convertido para receber o Senhor. Hoje, quem nos acompanha nesse caminho é uma figura emblemática, João Batista, aquele que é parente do Senhor, ele é o filho da promessa, é aquele que faz a passagem do antigo para o novo testamento, o que prepara o caminho, aquele que mostra Jesus que é o próprio caminho, João Batista, já quando se encontrava no seio da sua mãe Isabel, quando recebe a visita de Nossa Senhora com Jesus, que também se encontrava no ventre da Virgem Maria, João Batista é aquele que salta de alegria, ele faz uma experiência com o Espírito Santo, ele percebe que o Senhor está ali à sua frente, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos faz perceber os sinais de Deus na nossa vida. E já na vida adulta, João Batista é aquele que vai indicar a Jesus. Ele um homem despojado, completamente desprendido. Ao contrário dos religiosos da sua época, que queriam os seus privilégios e fazia o uso da religião para os benefícios próprios João Batista é aquele que anuncia o Senhor e ele fala com uma certa radicalidade e a palavra radical quer dizer ir à raiz ou seja ir ao ponto inicial não é um radicalismo nós temos às vezes radicalistas né religiosos extremistas não se trata disso mas ele é radical no sentido de que ele é autêntico. Ele é original. E ele diz, convertei-vos e preparai o caminho do Senhor. Endireitai tudo, as suas veredas, para que o Senhor possa passar. Isto é, é preciso eliminar todos os obstáculos para dar livre acesso ao Senhor. É preciso remover tudo aquilo que Impede com que nós estejamos mais próximos do Senhor É por isso que João Batista vai optar por um caminho de vida de simplicidade Que denunciava aquilo que os fariseus Que eram as autoridades religiosas Que detinham o um poder não só religioso mas econômico da época Naquele local em que estavam João Batista vai de certa forma com o seu testemunho de vida Provocar a estes homens e hoje João Batista está no deserto, às margens do rio Jordão. E o rio Jordão é um dos mais baixos né, da, de toda a terra. Então olha só, Jesus que é batizado no rio Jordão, ele desce ao mais baixo para nos encontrar. E ali no batismo de João estão alguns fariseus e outros religiosos da época e João não fica nem um pouco satisfeito com a presença desses homens embora haja muitos outros ali João denuncia esses homens porque eles não estavam dispostos a se converter eles estavam ali simplesmente para colocar-se à vista dos outros o batismo de João é um batismo de conversão Aqueles homens não queriam a conversão, eles se achavam donos da religião, portanto, eles queriam se, até se apropriar daquela multidão que seguia João. Estamos num tempo de preparação para o Natal, em que nós somos convidados a nos confessar. Mas eu não posso buscar o mutirão de confissão apenas como um preceito, como uma mera tradição. O desejo de buscar a confissão tem que estar junto com o desejo de me reconciliar, de me abrir para mudança. Se não, meu irmão, minha irmã, eu só vou cumprir um preceito. Já me confessei para o Natal. A confissão tem que ser encontro com o Senhor. E João Batista é aquele que vai nos provocar também. Mas mesmo assim ele reconhece a sua pequenez. João Batista diz que ele não é digno de carregar as sandálias do mestre, por quê? Olha só, as pessoas iam até João Batista que era um eremita, era uma pessoa que se retirava no deserto, uma vida de oração. As pessoas vêm até ele. Jesus, o mestre, é aquele que vai até as pessoas. Jesus é aquele que vai às aldeias, aos povoados, ele vai de encontro por isso ele é maior do que João, o batismo de João era como um batismo de tomada de consciência, de arrependimento, de purificação dos pecados, o batismo de Jesus é aquele no qual nós recebemos o próprio Espírito Santo e o profeta Isaías hoje nos fala sobre aquele Sobre quem repousará o Espírito do Senhor? Espírito de sabedoria e de discernimento, de conselho, de fortaleza Espírito de temor de Deus São os sete dons do Espírito Santo Quem é este? É o próprio Jesus, repleto do Espírito Santo E todo aquele que segue Jesus tem que realmente permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida Hoje o profeta Isaías vai falar para nós também que o Messias, que é o próprio Jesus que haverá de chegar, é aquele que vai trazer a justiça e a paz. É uma justiça que só pode se estabelecer se houver pessoas convertidas. É uma paz que só pode reinar se houver também pessoas pacíficas, Isaías ele vai nos falar através de algumas figuras que mostram esse cenário do mundo novo que Jesus vem instaurar sobre a terra, o seu reino, ele diz assim de uma forma bem poética, que o lobo e o cordeiro viverão juntos, o bezerro e o leão comerão juntos... E até mesmo a serpente, que para nós é símbolo do mal, do engano, esta também está presente nesse cenário dito por, descrito por Isaías. A criança vai brincar na toca da serpente. Ou seja, tudo está em harmonia. Parece até aqueles desenhos de livrinho de testemunho de Jeová, né? do paraíso terrestre. E a gente pode até pensar, mas não é bem assim, porque pela ordem natural, pela cadeia alimentar, o lobo devora o cordeiro, não é? No mundo selvagem, o mais forte é aquele que se sobrepõe ao mais fraco. Então vai tentar colocar um leão do lado de um bezerro. O que vai sair, gente? O lobo certamente vai atacar o pescoço do cordeiro. Mas vamos trazer isso para a nossa vida. Em algum momento você não teve, diante de uma pessoa difícil, temperamental, difícil de lidar, vontade de ir no pescoço dela? Hã? Em alguns momentos, isso pode estar presente também no ser humano, não é? E a harmonia da qual hoje a palavra nos fala, esta capacidade de não deixar que o nosso instinto nos domine, mas que nós sejamos guiados pelo espírito de sabedoria, de fortaleza. Por isso que Isaías fala de um cenário em que há realmente harmonia entre os seres humanos, entre os seres humanos e a criação de Deus, que é toda a natureza, e entre a própria natureza, tudo é equilíbrio, Dentro daquilo que a profecia hoje nos fala, será que nós estamos realmente num planeta onde as coisas estão equilibradas? Olha a devastação da natureza, e olha as consequências que tudo isso nos traz através dos fenômenos naturais, não é? Que nos assolam. Olha as rivalidades que existem entre nós, não é? Às vezes, naquele estresse que nos domina. A harmonia tem que ser buscada. E hoje eu perguntava para um músico, dentro do campo da música, o que é harmonia? Ele me disse assim, padre, harmonia acontece quando cada elemento, ou seja, cada instrumento ou cada músico, não é? Dá o seu melhor de uma maneira afinada e cria-se um conjunto harmônico, Bastante agradável. Você já, já ouviu um concerto musical? É? Eu não estou falando só de melodia. Às vezes melodia tem aquelas músicas chiclete que grudam na nossa cabeça. né? Isso é uma melodia. Agora a harmonia já é uma música com um equilíbrio, sintonia entre as partes que formam o todo. Isso traz paz ao coração. A harmonia, portanto, requer que eu faça algo. Que eu dê o meu 50%. Ainda que eu saiba que tenho 50% de uma outra pessoa. E daí você pode dizer assim, mas o que, que adianta eu mudar se os outros não mudam? Adianta muita coisa. Muita coisa. Porque alguém precisa fazer a sua parte, oferecer o seu melhor, se você fica esperando do outro é claro que as coisas não saem do lugar, mas se eu busco esta harmonia conforme diz a segunda leitura por meio de Paulo o Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros assim como ensina Jesus, se isso acontece se eu estou mais afinado em sintonia com o coração de Deus É claro que isso vai refletir nas pessoas e onde eu me encontro A conversão, meu irmão, minha irmã, é contagiante É claro que tem muita gente que também não vai aceitar a conversão dos outros Mas a nossa conversão é aquela que também provoca as pessoas No bom sentido quem fala que já é convertido, talvez esteja agindo como aqueles fariseus que achavam que o céu já estava garantido. Mas quem, num dado momento da sua vida, começa a se converter, sabe que a conversão é contínua, ela acontece dia após dia. Inclusive quando você quer pular no pescoço de alguém, como o lobo no cordeiro. É? É nesta hora que eu percebo se eu estou me convertendo mesmo ou não. Eu posso até sentir algumas coisas que eu não gostaria de sentir, mas quando eu busco guiar-me pelo Espírito Santo, eu não vou consentir com tudo aquilo que me vem de assalto pela emoção no momento. E assim eu estou contribuindo para um mundo de mais harmonia, de mais equilíbrio. O mundo que só pode realmente contar com o reino instaurado de verdade, quando eu começo a me converter ao Senhor. Conversão, preparação para aquilo que virá, é o que nós queremos viver desde já, na hora da graça que o Senhor nos dá nesse momento. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.